E aí pessoal, tranquilo? Na, a questão de hoje é a questão de número 20, onde a gente vai falar um pouco mais sobre divisibilidade. Fica aí. Bom pessoal, essa é uma questãozinha aí de MMC, Olha o que diz, ó. O cabo pra chat pra você ainda né, que não, não tem a prova, tô colocando aqui, a prova tá lá na nossa é, comunidade do Discord, tá pessoal? O link tá aí na descrição do vídeo. E ele diz aí a questão do seguinte, é o cabo pra chats, vou colocar aqui, ó. Ele tira serviço a cada, o que? Ali, a informação é que ele tira serviço a cada cinco dias. Então está aqui a quantidade de serviços que o cabo Prachete tira. Enquanto que o soldado Atanagildo, olha só, bem criativo o nome, né? Atanagildo, vou colocar aqui. Ele tira a cada sete dias. A escala do soldado aí está melhor do que a escala do cabo, né? Está bem interessante essa escala aqui. Ó. Então os dois estão de serviço hoje. Logo, tiraram serviço juntos, novamente, daqui a... Então, pessoal, olha só. Hoje, os dois estão de serviço. Então, está aqui o Praxedes e o Atanagildo. O Praxedes, a cada cinco dias. Então, daqui a cinco dias... Olha só que interessante. Cinco dias, o Praxedes vai estar tá de serviço de novo. E daqui a sete dias... Vou colocar aqui, ó, sete dias, vai estar tá o Atanagildo. Então, ele quer saber... Qual é o momento, vou colocar aqui a M, onde o Atanagildo e o Prachedes estarão de serviço novamente? Observe que para o Prachedes a gente vai ter o seguinte, 5, 10, 15 e assim sucessivamente. Enquanto que tá a Tanalgido vai estar tá o quê, pessoal? 7, 14, 21. E assim também sucessivamente. Ou seja, os dois, né em alguns momentos, estarão de serviço no mesmo dia. E como é que isso vai acontecer? Qual é a ferramenta matemática que utilizamos para fazer esse cálculo? Eu já mostrei, já, já trouxe uma playlist completa. Completa aqui no canal sobre divisibilidade, vou deixar no cardzinho aí em cima. Dê uma olhada que é muito interessante, né? E a gente sabe, a gente viu na aula que isso aqui é para resolver, a gente precisa calcular o MMC entre 7 e 5. Pessoal, os dois são primos entre si, né? Eu vou fazer da forma padrão aqui, ó. Mas a gente poderia multiplicar 7 por 5, ou então fazer o que eu vou fazer aqui agora: 5 dividido por 5 é 1, 7, então 1 e 1, terminamos aqui: 7 vezes 5 é igual a. 35. Então, o resultado correto, ou seja, daqui a 35 dias, como diz aqui a letra D, daqui a 35 dias, o cabo praxedes e o soldado Atanagildo estarão aí de serviço, novamente. Tá, pessoal? Então, é uma questão que a gente é, trabalha a matemática básica, o assunto de visibilidade, mas especificamente o MMC, mínimo, múltiplo comum, que a gente já viu aqui no canal. Beleza? Então, a gente se vê aí, pessoal na próxima questão, a questão 21. Valeu!